Vamos a uma pausa curtinha e voltamos com mais. Chega de comercial. Voltamos ao programa que é muito mais legal.